Na verdade, meu palpite é de que quase 90% do que acontece em nossas vidas é motivado pelo medo. Apesar de indefinidos, não assumidos e até mesmo rejeitados, o medo dirige nossas empresas. O medo, essa palavra de quatro letras que ninguém quer pronunciar ou admitir. Em muitas empresas, conversar sobre nossos temores é admitir incompetência. E essa negação emperra qualquer conversa profunda. As pessoas aprenderam a manipular as palavras de maneira a enganar a si mesmas e a fingir que não tem medo, ao passo que na realidade estão dizendo que têm. Normalmente elas apresentam técnicas e razões aparentemente lógicas com o fim de restringir o livre fluxo de informações que desenvolveram a partir do medo. Uma das coisas que me fazem compreender o quanto o medo predomina são as respostas que obtenho quando pergunto às pessoas ou a um grupo de pessoas sobre o que elas querem. O mais provável é que respondam dizendo que não querem, que é exatamente o que temem. Se eu pergunto algo sobre um projeto, coisas como, o que vocês pretendem com essa iniciativa? Geralmente ouço, não queremos que se repita o que aconteceu com o projeto X. Ou não queremos perder o controle. O que estão dizendo na realidade é, estamos com medo de que possa acontecer o mesmo com o projeto X, ou estamos com medo de perder o controle. Aprender a reconhecer e a admitir esses medos de maneira consciente e a conviver com eles é indispensável em um mundo de mudanças drásticas. Mas você sabe o que pega, é o medo de ter medo, é o medo de demonstrar fragilidade, é o medo de ser julgado como incompetente. Em resumo, é o ego das pessoas que as impedem de admitir o medo. Parece que esse comportamento só aparece em um cenário de crise, não? Onde as pessoas ficam se protegendo para não serem demitidas. Mas como falei no início, isso se repete em qualquer cenário, estejamos em crise ou não. No mundo dos negócios, as mudanças estão ocorrendo num ritmo tão frenético que não há como prever nada mais. Agora é preciso nos manter em uma posição do não saber, optando conscientemente por ser flexíveis, abertos, curiosos e inquisitivos, admitindo que não sabemos e não podemos saber qual será a ação mais eficaz. Esta posição do não saber é assustadora e contraintuitiva para a maioria de nós. Estar nessa posição significa optar por abrir mão do controle que é incrivelmente difícil para a maior parte de nós, pois temos medo do desconhecido. A maneira como lidamos com medo irá determinar em grande parte nossa forma de conduzir com eficiência no mundo de mudanças contínuas para mantermos o nosso corpo saudável e trabalharmos de maneira a beneficiar a saúde da empresa a longo prazo. Isto irá determinar nossa maneira de ver o mundo. Será que iremos enxergá-lo a partir do ponto de vista mágico? como um lugar amistoso, repleto de possibilidades? Ou será que iremos enxergá-lo na perspectiva de um órfão assustado, como um lugar ameaçador, no qual temos que adotar um modus operandi, pessoal e empresarial de defesa e protecionismo? A nossa visão de mundo, ou o que se costuma chamar de nosso paradigma, define nossas limitações. Se essa visão for do mágico, com muitas possibilidades, veremos poucas limitações. Se for a do órfão, através do qual estaremos eternamente ameaçados, tudo que veremos serão limitações. Qual é a sua visão de mundo? A do mágico ou a do órfão? Grande parte das pessoas gostariam de escolher a do mágico, mas de uma forma inconsciente estão com a visão do órfão. Esmagados pela perspectiva de apenas sobreviver, grande parte das pessoas negam seus medos, na esperança de que, se não falar deles, acabarão por desaparecer. É assim? Será que desaparecem mesmo? A minha proposta é que você tenha a visão do mágico e tenha plena consciência de que esse não é o tipo de coisa que se ensina nas escolas tradicionais de administração. O que você entende das palavras gestão e controle? Trabalhar com a visão do mágico é um trabalho árduo, Difícil de colocar em prática em dias que parecem já estar totalmente ocupados. Porém, há um imperativo pessoal e empresarial. A maneira antiga não está funcionando mais. O preço tem sido alto demais. E, no entanto, continuamos a pagá-lo espontaneamente através de receitas não arrecadadas, aumento de gastos, perda de capital humano, decisões ineficazes e falta de prazer no trabalho. Então eu te pergunto, o que se gerencia e o que se controla? Na realidade, tudo o que se faz é decidir baseado no passado, nos resultados que não aconteceram. E o que se faz para que isso não ocorra mais? Entendeu como funciona esse ciclo vicioso do medo? As decisões de novo estarão baseadas em o que fazemos para que isto não ocorra mais? Para manter os medos encobertos, concordamos velada e inconscientemente em sufocar todas as nossas reações emocionais, tanto as boas quanto as ruins. Como consequência, no momento em que as empresas necessitam desesperadamente de criatividade, aptidão, coragem e alegria, não dispomos mais dessas emoções. Chegou a hora de transformar o local de trabalho num lugar dinâmico, cativante e estimulante um lugar onde gostamos de estar e onde estaremos crescendo com disposição. É hora de tirar do armário o medo do ambiente de trabalho e propor ideias de como transformar o nosso relacionamento com ele, passando de uma posição de luta, fuga, repressão, para uma posição em que o medo seja compreendido, aceito e respeitado abertamente e até mesmo acolhido como uma dádiva, um professor e um amigo. E esta é a minha proposta para você. Aprenda a se libertar dessa prisão emocional do medo, conviva na zona do não saber e conclua que você mal tem controle sobre você. Imagine sobre as situações e pessoas. Te vejo no propósito. Hai!